e Paraná SP, também, no rapido, SP, rapido. SP, A f... também no fogo, nós fizemos uma turnê agora em, em Rondônia. Essa da Não, Nossa, foi em é Fortaleza. Outra. Rolê da miséria, eu vi atropelamento ao vivo. Hum. Eu vi atropelamento ao vivo. Atropelamento? Ao vivo. <risos> <risos> vivo. <risos> Atropelo, <aumento risos> ao, ao vivo. Atropelamento ao vivo. Foi lindo, foi lindo? É, aonde? Em Giparaná, um. de avião, aí nosso primeiro show era em Giparaná, tinha rodar... Cinco dias em Rondônia. E aí nós indo pro hotel, uma via rápida, que vai dois carros, não tinha faixa de pedestre. Vem o caralho de uma veia atravessando a rua. Nossa. E nosso motorista é cego. Como cego? De um oi. Desse oi de cá. Não, ele era cego. Desse oi. Só esse oi dele era azul, só esse. O ah, outro era preto. É igual o Husky. É, só um oi azul. <risos> tipo o Husky Siberiano. E eu vi quando eu não fui cumprimentar ele. ele Já viu, viu na hora. Ele não vê nada. Ele viu só os dedinhos. Se vier por esse lado, não vê mesmo. <risos> e ele aqui. aí eu... Cara, e eu ando na frente. Eu não ando atrás, hein, cara. Eu ando... Só na frente. Eu ando na frente. Não, mas eu, que eu boto o cinto aqui. E eu vou aqui que eu vou cutucando o caboclo. Aham. Uhum. E aí. E os zóis olho... azul dirigindo? Só um. só um. Só esse aqui. Do meu lado era azul. <risos> e ele dirigindo em guim. Aí pra dar uns sabe? A gente chega a gente pra andar. Ele será que eu a água? Eu tá bom. Ai, caralho. Nada. E ele não enxerga. enxerga aqui, desse olho, é. Cadê esse olho? Cadê a água? <risos> Ele não vê o retrovisor. Não, que que não eu tô na frente. Eu tô na frente. frente dá água pela cima. É, é. Eu <risos> Ele não enxerga, Deixa cara. Tá aqui. É, Tampa esse olho aqui, vê se você enxerga é, alguma coisa. Não dá, coisa. que não você dá. Você não enxerga nada. É estranho, né? E aí, cara, em um Sim. trânsito intenso, e eu, e eu vi a Véia atravessando na rua. Tipo, a senhora dura, tá? Comendo na pamonha. A Véia, comendo na pamonha. E os olhos azul lá. Ah? E aí, eu. Vai dar merda. Eu falei, cego? Ah, o quê? Eu falei. A véia. Uma véia! Aí ele, eu tô vendo, eu falei, agora não tá mais, você tá olhando pra mim, ô filha da puta! E aí eu falei, e aí os carros foram freando e desviando, a véia atravessando de boa, comendo para pamoneda. De boa, de boa, de boa. E aí. E o cego freou o carro, segurou e a véia tranquilo, atravessando, na frente do nosso carro. Só que atrás vinha a moto. Nossa. Ah. A moto não tem visão por causa do carro. Ah. Uma lambada foi. Não, que coisa linda. <risos> não, lindo foi lindo, é. cara. Não, lindo não é. PLAU! Ui! É mesmo. Voou, motoqueiro, pamonha. Véia, capacete. Caralho. Bolsa. Tudo. Fale <risos> <risos> agora. Pamonha. Eu queria falar pamonha. Pamonha voou. Ela tava comendo, uma Pamonha, coitadinha parem do carro, desceu eu, meu chupa-pomba. O, o, o, o pessoal desceu, falou, vamos ajudar as caralho. Aí morreu a véia. Assim, tava a véia, só aquele montinho de véia no chão. Ela levantou. <risos> a véia levantou. Não, ela não levantou. Era um X-Men, a véia. Não, ela é bem, Ela levantou. <risos> A velha parece que tava com chicungunha, a véia, também. Caralho! Zumbizão mesmo! Não, Chegou dead. igual você aqui. Chegou, Chegou tudo torta. Levantou, a velha tirou a terra. Deu uns quatro passos, catou a pamonha e foi embora. Olhou, fugiu, levou, botou aquele e falou: filha da puta! <risos> Ainda teve esse ar todo ainda. O motoqueiro olhou e falou, mãe? <risos> mãe? Era, não era o. Um... Pergunta o chupapomba, Lau! Não. não, não pode ser. Não, não, não. não Aconteceu em Chupara. Mãe? Não, não, não, mentira. Não, no Cookie, não, não, não. não ele mentira. tava comigo. Eu tô falando, é sério, cara. O cara atropelou a mãe e ah, Não, não. Eu tô falando é sério, não, é. O cara atropelou a mãe dele, velho. Não, se essa pessoa é existir, mim, eu bicho. queria conhecer. Não, ele não, ali, ele não mano. vai mentir e o outro tá com ele. Chupa a tava mais eu, pô. Ele viu a véia e falou mãe. <risos> Porque o cara atropelou a mãe, velho. Não, não faz sentido. Porra. Porra, cara. Como é que Deus entende isso? Por que, que Deus <risos> faz um negócio desse? Qual é ele a trollagem? Ele não entende, velho. Cara, que maldade essa velha fez o seu filho. Por <risos> Porra. Caralho, é muita ironia do destino. Quantas quantos mil pessoas tem da cidade pra, na hora atropelar a mãe? E o Emerson Ceará tá aqui pra contar. Não, ele tava lá hum. pra ver. Ele tava na hora. Não, mas ele tá aqui contando, ele vem tá relatando não, uma porra não, inacreditável. Não, sabe que é não, e aí o, o problema é que eu, nos meus vídeos, no meu canal no YouTube, o pessoal sempre fala, porra, você mente, você mente. Cara, anda mais eu pra tu ver. A gente, não, eu só, eu só relato o que acontece. Sim, você viaja a porra do Brasil inteiro, é, eu irmão. eu sou para raio de...